da América Latina, Cheguevara, é né? Cuba, Venezuela, Argentina agora, Não é esse pessoal, né, pessoal, que pega a desgraça, picha muro, vai lá ver como é que é aqui lá. Nós temos na, na Coreia agora tudo bonito, tudo organizado, aquelas avenidas, aquelas ruas, é, sabe tudo bonito, tudo, sabe aquela educação, aqueles uniformes das crianças, tudo funciona. Por que, que tem que ser essa putaria aqui, aqui no Brasil? Por que, que as coisas têm que ser tudo ao contrário? É isso? É porque o Asiático é foda também. Eles são muito mais inteligentes. Não, parece. Não, não são, não são. Olha, mais inteligente do que o brasileiro é difícil, porque para nós conseguir se virar aqui. <risos> aqui a gente tem que ser, muito esperto. Ah, tem que ser boa. É, ah, mas escuta. O, o, o brasileiro ele é muito rápido, o brasileiro é muito criativo. É incrível. É incrível a capacidade que o brasileiro tem para sair dos problemas porque nós só vivemos de problema né? vai para cá não pode vai para cá não pode volta aqui dá dois passos vai para lá e tenta é, tu acha que lá é assim puta se o cara dá certo no Brasil dá certo em qualquer lugar do mundo está certo aqui qualquer lugar do mundo há ah, meu Deus eles eu vejo lá amigos meus da Europa dos Estados Unidos uma facilidade Estados Unidos tem três quatro impostos para pagar né o cara importa, digamos que foi importa, paga lá 5, 10% de imposto de importação, sai o contêiner, vai vai ver as, tudo sem, sem imposto. Quando vende, no final tu paga o IVA, que nesses estados é, melhores, paga 5, 6, 7, 6, 7, 8. E aí nos estados mais é 7, 8, 9. Não é isso, né? E depois, se deu lucro, você paga imposto de renda. Simples assim. Cara, até o Paraguai ah? tem o IVA, cara. É. Aqui no Brasil... É uma, é, uma, é uma fábrica de fazer louco. O, o fiscal que te vai te fiscalizar, ele não, às vezes ele não sabe se está certo ou errado. Pergunta para ele, não sabe? Eu já cheguei a ganhar multas. E aí o cara passou lá, deu uma multa em mim eu disse, escuta, senhor, você está me multando. Por quê? Não, mas assim, assim não, não, isso aí é um vendor, por exemplo, que é um sistema de, de, na época de, de vender... É, que você fazia o financiamento através do, do fornecedor, mas ah, eu, não, eu não entendi. Pegou e me multou. Eu, caralho. Aí eu disse, tá, mas <risos> o senhor não vai desfazer a multa? Não, não. Tu recorre. Assim. Foda-se, Márcio. Foda-se. Entendeu? Que país nós estamos vivendo? É assim. É. Ah, não, mas eu não entendi. Agora recorre. Porque é tão complicada que a legislação... Aliás, fizemos, fizemos um vídeo esse tempo atrás sete toneladas... Dá se tu imprimir todas as legislações que nós temos aqui no Brasil. Não é isso, Bárbara? Nós fizemos aí? 7 toneladas é, qual 7,5%. É o ananas. tamanho da tua 8. equipe de pagar imposto. É aí, so... aí, um negócio legal. Lá, lá na Havana, a gente tem um escritório grande. Aí trabalha a metade para ganhar dinheiro e a outra metade para gastar. Essa turma aqui é o departamento de compras, é o departamento de vendas, é o departamento de marketing, é os caras que pensam para comprar, vender e ganhar dinheiro. Aí tem outro lado aqui, só burocracia, pra pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo, pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo, contabilidade, é não sei o que. É assim que funciona. É, eu sei que é uma reclamação de muitos empresários do Brasil que você tem que ter, tipo, uma equipe gigantesca só pra lidar com a burocracia, e que, e que às vezes é, a equipe dele é maior na burocracia do que no, no business mesmo. Não, é, a, a, tu fica mais preocupado no Brasil com os problemas inerentes ao governo do que com o teu próprio negócio. Aliás, hoje eu vejo uh, nos grupos de WhatsApp que eu frequento, os empresários estão mais preocupados com a política do que com o seu nosso negócio. O cara passa o dia todo se, uh, se ligar à televisão, ler jornal, ou escutar lá, né, determinados negócios você não sai de casa, dá depressão. Né? Então é o seguinte, o cara fica mais falando de política... Do que do seu próprio negócio, do que comprar, vender e fazer negócio. É uma coisa de louco isso aí. Que negócio é esse? Nós temos que estar preocupados em trabalhar, em fazer coisas. Ah, isso ali devia ser nem ar. Você respira e não sente. Não é isso? E não Concordo. preocupado. Agora estamos preocupados com quem vai ser o presidente do ano que vem? Pode um negócio desse? Um ano e meio antes. Hã? Aí o cara, se não cuidar, não investe mais. Não faz mais a fábrica não compra mais, não admite mais, preocupado com o que vai acontecer no ano que vem, porque em 2023 de repente vai vir um louco e ah, acaba tudo. Você tá meio, você, você fica preocupado com essa ascensão do Lula como como uma opção? Não. Você acha que? Porque eu, eu confesso que a gente conversou com o ministro da comunicação esses dias aí, ele falou que não. aí é famoso ontem? Foi ontem. Ah. <risos> e ele falou aqui que ele só vê o cenário Lula-Bolsonaro, tá ligado? Ele vê que é, vai, a gente vai ter essas duas opções e é isso mesmo e não vai se ter uma terceira via ou algo do tipo. E eu, eu acho isso meio, porra, triste, tá ligado? Parece que a gente não tem... Um... O Bolsonaro voltando, pra mim, não é uma mudança... Porque se ele que fosse a mudança, que eu, que eu sei que você quer e eu quero também, que a reforma administrativa, a tributária e, porra, mudar toda essa loucura toda, que a toda. gente tem que passar. Essa mudança que a gente quer ver, infelizmente não veio com o Bolsonaro. Eu votei nele no segundo turno. Eu achei que poderia, vai que, né? Ele, no, na sorte do destino, um maluco É, mas dele. entre o, o Haddad e o Bolsonaro não tem como não votar. Não. Não, não Alguém tem... você vai ter que votar. Sim, Alguém vai vencer. Mas entre Lula e Bolsonaro, agora, já que eu, eu já sei que o Bolsonaro não é o cara que vai realmente mudar a porra Toda, eu não quero votar, mano. Eu não quero votar em Bolsonaro. Eu também não quero votar no Lula, velho. E eu, eu fico meio triste porque eu não vejo essa construção da, de uma outra opção, sabe? É, mas veja bem, eu ando pelo Brasil todo. Ando pelo Brasil todo. Falo com Deus e todo mundo. Estou falando norte, nordeste, sul, sudeste, nas cidades pequenas, nas cidades grandes, onde eu ando, em tudo quanto é lugar. Tá? Eu, às vezes, eu pego o avião na segunda-feira e volto para casa sexta-feira. E, e todo, todo mundo. O que eu vejo é o seguinte, não existe um salvador da pátria nesse